a base da economia do Brasil e o Governo Federal criou a Conab para que não adianta produzir se não tiver preço também né e também a gente tem os períodos em que azul a criação por último o que, é que a gente vai falar também da manqueira né o animal com manqueira o que, é que acontece um caroço desse estourar que não é percebido vem a, a mosca o bovino, o e o caprino Isso é comum vírus Aquelas feridas na boca A causa até inicial é até o cansação Mas aí O terracão não tem problema Você botar Na face do animal que ele pode ser colocado no olho Então não tem problema A parte das larva já vem É Porque aqui tem bactéria, tem sujeira. Aqui não precisa, ó. Do outro lado aqui, ó. Doente, tem que segurar ela no lado. Isso aqui tá normal, A pessoa. Sobre informação agropecuária.